E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver algumas estratégias para eliminar variáveis em um sistema de equações. E vamos ver isso com alguns exercícios. E o primeiro que temos aqui é qual dessas estratégias eliminaria uma variável no sistema de equações abaixo? Ou seja, esse sistema aqui. Escolha uma alternativa. Na primeira alternativa, nós temos somar as equações, ou seja, eu vou somar essa equação aqui, que eu vou chamar de equação 1, com essa outra equação, que eu vou chamar de equação 2. E se somarmos elas, nós vamos ter que 5x mais 5x é igual a 10x, e menos 3y mais 4y é igual a mais y e isso vai ser igual a menos 3, mais 6, que é igual a 3. É importante você sempre somando da esquerda para a direita, tá? E olha, nós não eliminamos nenhuma variável, portanto, essa alternativa não é correta. deixe eu apagar isso aqui e vamos olhar a alternativa B. E nela temos o seguinte, subtrair a primeira equação pela segunda, ou seja, nós vamos pegar essa primeira equação e subtrair por essa equação aqui. E 5x menos 5x é igual a 0x, ou seja, a variável x foi eliminada. E menos 3y menos 4y é igual a "-7y". Isso vai ser igual a "-3", "-6", que vai dar "-9". Então, a letra B é a alternativa correta. Né? Essa alternativa aqui é correta. Se nós subtrairmos a primeira equação pela segunda, nós vamos eliminar a variável x. Ok. E a alternativa C? Multiplicar a primeira equação por 2 depois somar as equações. Inicialmente, vamos multiplicar a primeira equação por 2. Então, se nós multiplicarmos a primeira equação por 2, nós vamos ter que 5x vezes 2 vai dar 10x e menos 3y vezes 2 vai dar menos 6y isso vai ser igual a "-3", vezes 2, que vai dar "-6". E se nós somarmos essa nova equação com essa segunda equação, eu posso até colocar a segunda aqui para ficar mais claro de ver. Então, aqui embaixo, 5x mais 4y igual a 6. Se nós somarmos as duas equações, nós vamos ter que 10x mais 5x é igual a 15x. E menos "-6y", mais 4y, é igual a "-2y". E menos "-6", mais 6 é igual a zero. Ou seja, nós não eliminamos nenhuma variável. Portanto, essa alternativa aqui também não é correta. Vamos fazer mais um exemplo? E aqui, novamente, nós temos a mesma pergunta. Né? Qual dessas estratégias eliminaria uma variável no sistema de equações abaixo? Só que agora nós temos esse sistema aqui. E na primeira alternativa, nós temos o seguinte: multiplicar a segunda equação por 2, depois somar as equações. Será que essa estratégia elimina alguma das variáveis? Pause o vídeo e tente resolver sozinho. Ok. Primeiro, nós temos que multiplicar a segunda equação por 2. Isso significa que nós vamos multiplicar todos os termos dela, ou seja, x vezes 2, que dá 2x, menos 2y vezes 2, que dá menos 4y. Isso vai ser igual a 5 vezes 2, que é igual a 10. Agora, o que temos que fazer é somar com a primeira equação. Eu posso colocar essa primeira equação aqui de novo. Então, 4x mais 4y igual a menos "-2". E se eu somar essas duas equações, nós vamos ter que 4x mais 2x é igual a 6x. E, olha, mais 4y menos 4y vai dar zero. Isso vai eliminar a variável y. E menos 2 mais 10 é igual a 8. Ou seja, a alternativa A, ela, de fato, elimina uma variável. Ela elimina a variável y. Portanto, essa alternativa é correta. E a alternativa B diz o seguinte, Multiplicar a segunda equação por 4, depois subtrair a segunda equação pela primeira. Vamos lá, a segunda equação é essa, e multiplicá-la por 4 significa multiplicar todos os termos dela, ou seja, x vezes 4 é igual a 4x, menos 2y vezes 4 é igual a -8y, e. 5 vezes 4 é igual a 20. Depois que fizermos isso, nós temos que subtrair pela primeira equação. E se eu colocar a primeira equação aqui, que é 4x mais 4y, igual a "-2", nós vamos ter que subtrair essa equação por essa. Então, 4x menos 4x vai dar 0x, ou seja, a variável x foi eliminada. Posso até cortá-la daqui. Agora, menos "-8y", menos "-4y", isso é igual a "-12y". E 20 menos "-2", é igual a 22. Isso porque eu peguei o 20 e subtraí por "-2". Isso vai dar 20 mais 2, que é a mesma coisa que o 22. Então, essa alternativa também é correta. Então deixa eu apagar tudo isso aqui e vamos ver se a alternativa C, a estratégia C também serve para eliminarmos uma variável no nosso sistema. Ok, Aqui nós temos multiplicar a primeira equação por meio, depois somar as equações. Vamos lá, Multiplicar uma equação por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Então, o que significa que 4x vezes meio é igual a 2x, e 4y multiplicado por meio é a mesma coisa que 2y. E menos 2 multiplicado por meio é a mesma coisa que menos 1. Depois disso, nós temos que somar essas equações. Eu posso colocar aqui embaixo x menos 2y é igual a 5, e, se somarmos as equações, nós vamos ter que 2x mais x, ou seja, mais 1x, é igual a 3x. E 2y menos 2y é igual a 0y. Ou seja, a variável y ela vai ser eliminada. Isso vai ser igual a "-1", mais 5, que é igual a 4. Ou seja, essa alternativa C, ela também elimina uma variável. Ela elimina a variável y. Está vendo? Tem diferentes maneiras de eliminar uma variável dentro de um sistema. Vamos ver mais um exemplo? E, de novo, nós temos qual dessas estratégias eliminaria uma variável no sistema de equações abaixo. Só que agora nós temos esse sistema. Na primeira alternativa, nós temos Subtrair a segunda equação pela primeira equação. Bem, a primeira equação é essa aqui, e a segunda é essa. Se eu subtrair aqui menos 2x menos 3x, isso não vai dar zero. E se eu subtrair 4y menos menos 3y, isso também não vai dar zero. Portanto, essa primeira alternativa, de cara, ela já não vai eliminar uma variável. Se você quiser, você pode até subtrair as equações para conferir. Mas vamos lá. Na alternativa B, nós temos o seguinte, multiplicar a primeira equação por 3, multiplicar a segunda equação por 2, somar as equações. A primeira coisa que temos que fazer aqui é multiplicar a primeira equação por 3. Então, eu vou multiplicar toda essa equação por 3 e 3x vezes 3 é igual a 9x. Depois, menos "-3y", vezes 3, que é igual a "-9y", e 7 vezes 3, que é igual a 21. O segundo passo é multiplicar a segunda equação por 2. Então, multiplicando toda essa equação por 2, nós temos "-2x vezes 2", é igual a "-4x", mais 4y vezes 2, é igual a mais 8y, e 7 vezes 2, é igual a 14. E depois disso, nós temos que somar as equações. Então, eu vou somar essas equações aqui, e aí eu vou ter 9x mais "-4x", que vai ser a mesma coisa que 5x. Depois, nós vamos ter "-9y", mais 8y, que é igual a "-y", e 21 mais 14 é igual a 35. Ou seja, nenhuma das variáveis foi eliminada. Portanto, essa alternativa também não oferece uma estratégia ideal. deixa eu apagar isso tudo aqui e vamos olhar a alternativa C. E temos o seguinte, Multiplicar a primeira equação por 2, multiplicar a segunda equação por 3, somar as equações. E multiplicando a primeira equação por 2, essa equação aqui, nós vamos ter que 3x vezes 2 é igual a 6x, menos 3y vezes 2 é igual a menos 6y, e 7 vezes 2 é igual a 14. Agora, multiplicando a segunda equação por 3, nós vamos ter "-2x", vezes 3, é igual a "-6x". 4y multiplicado por 3 é igual a 12y, mais 12y. E 7 vezes 3 é igual a 21. E somando as duas equações, imediatamente, você já pode ver que vamos conseguir eliminar o x, porque 6x menos 6x é igual a 0x. Portanto, essa estratégia ela é boa para eliminar uma variável. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!